Olá meu irmão, minha irmã, tudo bem? Tudo jóia. Que bom. Muito feliz esses dias aqui com os irmãos. É uma cidade maravilhosa, um povo, é um povo caloroso, um povo que abraça, um povo que ri, conversa. Eu muito feliz por estar aqui com os irmãos, muito feliz por estar em Recife muito feliz por estar na Missão na Íntegra, é um desafio para qualquer pregador, é assumir um púlpito de tamanha importância, com pessoas com saberes tão mais profundos e tão importantes, que têm ajudado a moldar o caráter da igreja no Brasil. Obrigado, Senhor Jesus, por essa chance. Espero em teu nome não pisar na bola. Amém. <risos> bom é, De início É bom informar que o tema que, que, foi, que foi passado Trata da criação Trata da nossa relação com a criação Porque foi um presente de Deus a todos nós Nós fomos gerados depois Mas é importante também você, é, Deixar isso claro aqui na nossa conversa Por esse tempo que a gente vai estar juntos É que eu não A minha especialidade não é uma especialidade na área é, de ecologia Não sei nem se é esse termo que se usa hoje em dia Daí para ver a desatualização dos termos Eu sou teólogo E dentro da teologia não é a minha especialidade falar sobre a criação Mas eu falo, porque ela está na Bíblia Então a proposta dessa noite É uma reflexão a respeito da nossa relação com a criação e da criação a nossa relação com o solo A terra Então nós vamos passar por alguns textos bíblicos E diante desses textos nós vamos suscitar Algumas informações E desse emaranhado de informações Que vão aflorar ao nosso coração A nossa proposta é ao final Cada um elaborar dentro de si uma atitude em relação àquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos presenteou, que é a criação. Amém? Glória a Deus! Cadê aquelas irmãs que ficam no fundo orando, assim, intercedendo? Então vamos ao texto. Vamos começar com Gênesis capítulo 2. Vamos ao versículo 4. Gênesis 2, a partir do versículo 4, nós lemos Esta é a história das origens dos céus e da terra No tempo em que foram criados Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo E nenhuma planta havia germinado Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra E também não havia, o homem, para, não havia homem para cultivar o solo Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo Então o Senhor formou o homem do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou um ser vivente A nossa relação começa por essa origem Nós somos pó Nós fomos moldados da terra Nós não descemos, não fomos lançados aqui em uma cápsula interplanetária Lançados ao esmo e a esmo, lançado aqui no planeta Nós não somos extraterrestres, nós temos a nossa construção A nossa estrutura como seres humanos brotou da terra então a nossa relação com a criação não é uma relação distante Ela se distanciou, nós vamos ver isso Mas ela tem uma origem e nós temos pontos em comum Nós temos traços com a terra A terra tem traços do nosso DNA e o nosso DNA tem traços da terra Isso dá até poesia Mas é verdade, nós fomos gerados, o texto bíblico diz que Deus utilizou do elemento terra Elemento este que já estava disponível Elemento este que ele também criou E a partir desses elementos Ele moldou uma aparência E dessa aparência ele gerou fôlego de vida Então a nossa relação com a criação Não é uma relação de rompimento Ou de... de Afastamento tornou-se Tornou-se E a partir desse tornou-se essa relação É que nós vamos conversar a respeito desse, desse distanciamento Até as conclusões mais lá na frente Mas vamos seguindo A primeira consequência do pecado Foi o litígio com a terra o pecado nos afastou da criação Afastou-nos de Deus, segundo Romanos capítulo 3 Mas também criou entre nós e a criação um litígio Uma guerra Você vai ver comigo em Gênesis capítulo 3, verso 17 Você vai ter a sensação que está na escola bíblica dominical Gênesis 3, 17 Então lemos E ao homem declarou, isso depois que Deus volta e encontra então o homem e a mulher desobedientes E ele diz, a sentença Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore Da qual eu lhe ordenara que não comesse Maldita é a terra por sua causa com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas E você terá que alimentar-se das plantas do campo Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra Visto que dela foi tirado porque você é pó e ao pó voltará é uma sentença em que a terra, que não tinha nada com a paçoca, acaba sendo também envolvida nesse litígio. Então a terra que só produzia aquilo que era necessário ao homem, aquilo que não precisava de esforço de dor, mas o esforço do trabalho, mas não o esforço de dor, tornou-se a partir de então um esforço litigioso a terra não lidaria mais com facilidade ela teria que ser violentada constantemente para que ela pudesse brotar não haveria mais harmonia entre o ser humano, a humanidade e a terra o texto diz que a partir de então a partir desse momento a relação entre terra e humanidade seria uma relação litigiosa. E a terra se torna maldita. E começa a produzir insumos desnecessários tipo cravo e espinha maldição. Começou a produzir aquilo que não precisava, e a relação entre a humanidade e o solo, que era de harmonia e de cuidado mútuo, porque no jardim, e agora o homem não mais o jardim, mas a relação era: ela oferece, eu colho, eu como, me alimento e sou revigorado, eu cuido eu zelo e ela me fornece em graça. Agora, a nossa relação com a terra é uma relação de litígio, de litígio, de briga. É necessário forçar a terra a funcionar. E essa relação entre o solo e a primeira família teve um agravante na morte de Abel. Veja Gênesis capítulo 4, verso 10. Leia comigo. Não posso afastar muito para lá, né? Deu o um microfone um pouquinho. Vou tentar me conter. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra. Que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivava a terra, esta não. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Percebe que no primeiro momento, Deus amaldiçoou a terra e diz: Agora você vai produzir aquilo. Que você não produzia E com muita dor, com muito sofrimento A sua relação com a humanidade Será feita no plantio de dor e de sofrimento para ambos E a terra quando abre a sua boca E recebe o sangue de Abel Ela diz, recuso-me A servir esse tipo de gente E aí Deus traduz e devolve a Caim. Caim, a terra está amaldiçoando você. Porque Caim, lembrem você, não sei se você se lembra, o seu dom era a agricultura. Caim produzia, para, Caim, ele dizia a terra milho e a terra lhe dava milho. Caim dizia piqui, ou piquiá, que eu descobri agora que no Amapá e picar. Os irmãos do Amapá, manifestem se em nome de Jesus. Amém. <risos> <risos> e aí Caim perdeu essa autoridade E é por isso que ele se torna nômade Porque agora ele vai viver das estações da própria terra Ele não é mais o agricultor A terra não ouve mais Caim Não haveria mais uma relação nem pela dor Nem pelo sofrimento e nem pelo trabalho árduo E nem pelo suor Mesmo que Caim arasse a terra Se esforçasse A terra não lhe devolveria fruto algum Por isso Deus diz a ele Agora você se tornou um errante E essa relação Que já era litigiosa na criação Ela fica a, a sua amplitude Ela é amplificada agora com o assassinato do primeiro ser humano E agora ela se zanga de vez E agora nós vamos assistir O homem a partir desse tempo Chegar a tão ponto de degradação moral Que Deus zera o processo Permitindo apenas que uma família sobrevive, sobreviva e a partir dessa família há um descendente e aí você vai acompanhando e vai percebendo lá em Gênesis capítulo 10 você lê a história de um homem chamado Nimrod que se aperfeiçoou com tecnologia de caça e superabundou o seu estoque podendo então ter mais pessoas ao seu lado e podendo ter mais controle sobre pessoas. E ele acaba então tendo agora estruturas de cidades. Mas essa é outra história. Vamos a Levítico, capítulo 25, do verso 1 ao verso 5. Como é que se estabelece agora? Como é que está estabelecido? Nós temos uma situação. A terra está em litígio... Com a humanidade, por conta do pecado. O solo já não produz de forma pacífica o fruto. Não é uma relação harmoniosa, é uma relação em desarmonia. Levítico 25. Levítico 25. Aí nós lemos, a partir do verso 1,: Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai, Diga o seguinte aos israelitas Quando vocês entrarem na terra que lhes dou A própria terra aguardará um sábado para o Senhor Durante seis anos semeiem as suas lavouras Aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações Mas no sétimo ano a terra terá um sábado de descanso Um sábado dedicado ao Senhor não semeem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas Deus entra então no processo e restabelece um consenso, uma conciliação A terra vai continuar dando-lhe o sustento no lugar aonde vocês estarão agora construindo a nação de Israel mas é necessário que vocês observem, que ela precisa descansar. Ela precisa de descanso. Vocês dependerão somente de mim. No período em que a terra não produzir, no período em que vocês não ararem a terra... Confiem no sustento que lhes darei no período de descanso Mas eu quero que vocês descansem e deem descanso à terra Nós estamos chegando a tal nível de tecnologia E a tal nível de ignorância Que recentemente a atual ministra da agricultura Disse que a é lenda urbana todos os malefícios causados pelo mau uso do agrotóxico e ela realmente é, ela só tem os, os únicos, as únicas plantas que ela tem em casa são os morões que estão fincados na sede da fazenda dela o resto tudo é pasto. mas tudo bem ela disse recentemente que não que é lenda urbana nós estamos alterando tanto a, a terra, estamos explorando tanto, nós estamos violando, nós estamos violentando tanto a terra Nós estamos sugando tudo dela, eu não sei se é a realidade aqui do Nordeste, mas é uma realidade nossa ali no Centro-Oeste Nós, o que não é pasto, é plantio de cana e algumas regiões, onde não é plantio de cana e não é pasto, é eucalipto Em alguns anos nós não teremos mais o bioma chamado cerrado Da mesma forma como nós conhecemos Ao ponto de que esses dias que passaram Eu assisti uma propaganda em que alguém dizia assim Visite o cerrado goiano, visite o cerrado Não tinha nenhuma planta do cerrado, só pasto o plano O cinegrafista abriu o plano Cerrado, cerrado, cerrado, cerrado Não era cerrado Era pasto Ao ponto de nós explorarmos a terra E retirarmos dela tudo o que ela pode nos dar Quando Deus diz a relação entre você e a terra, entre você e o solo, deve ser uma relação aonde um cuida do outro, então eu estou dizendo, é necessário que quando vocês entrarem na terra que eu vos dou, não a explorem como vocês estão acostumados a explorar, deem descanso. Uma outra forma de conciliação entre a terra e a humanidade Encontra-se também no texto de Levítico 25 Que é o ano do jubileu Da mesma forma que a terra merecia descanso O acesso à terra deve ser democratizado Não é possível, e o texto deixa claro Talvez você possa vir com a sua exegese Dizendo que isso ficou no passado Que ficou preso Mas o princípio aqui é acesso Democrático Equilibrado A todas as pessoas à terra E no livro de Levítico Do capítulo 25 Do, cap... do versículo 8 ao versículo 17 Você vai ver um tratado Onde Deus diz Todos todos tem que ao final de um período E aí são 50 anos O ano do jubileu Todo mundo zera os processos E todas as famílias que ao longo desses 50 anos Perderam, negociaram, fizeram acordos foram, de, Perderam judicialmente Ou porque morreram todas as pessoas daquela família E aquela geração só teve no tempo depois Todas as famílias voltam a ter as suas terras o latifúndio eterno não é um projeto de Deus. Famílias que estão há mais de 200 anos no mesmo lugar, sem dar a oportunidade para que outras pessoas possam também usufruir da terra, estão indo na contramão do texto bíblico. Vou te dar um tempo para você falar que eu sou comunista. Para eu dizer para você que eu não sou daqui a pouquinho. Há um comentário na. Um comentário em espanhol. Da Bíblia. Diário da Vida. O ano do jubileu, se levado a sério, teria evitado em Israel uma sociedade com pobres. Se todos, se todos os clãs, se todas as tribos tivessem acesso à terra, não teríamos a presença do pobre O domínio eterno de terras não está nos planos de Deus Uma família, uma instituição não pode ter o domínio da terra para sempre Porque a terra é de todos nós é para todos nós É impossível acreditar que um estado como o estado de Goiás Esteja dividido em menos de 100 famílias Que são proprietárias de terra Isso é um desvio econômico violento Porque se essas cento e poucas famílias decidirem de noite para o dia que plantarão apenas um tipo de cultura e darão àquela cultura o preço que desejarem não há quem as controle potencialize isso em relação ao Brasil e você vai ver o perigo de estarmos colocando na mão de pouquíssimas pessoas e de pouquíssimas empresas o destino da alimentação dos nossos filhos a qualidade do milho que você faz a sua sopa ou a qualidade do feijão preto que você faz a sua feijoada Sabe lá Deus que tipo de material orgânico ou inorgânico está compondo a estrutura molecular de um feijão que você comeu, essa parte da manhã, essa parte da tarde? No Novo Testamento encontramos, em Romanos capítulo 8, e aí eu quero que você vá comigo lá em Romanos capítulo 8, A informação do apóstolo Paulo de que existem nesse texto três tipos de sofrência Pablo, eu estou errado né, diz que existem três tipos de sofrência A sofrência da natureza, a nossa própria do espírito no verso 19 ele diz assim Considero que os nossos sofrimentos atuais Não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada A natureza criada Aguarda com grande expectativa Que os filhos de Deus sejam revelados Pois ela foi submetida à inutilidade Não pela sua própria escolha mas por causa da vontade daquele que a sujeitou Na esperança de que a própria natureza criada Seja libertada da escravidão, da decadência Em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus Em grandes centros urbanos como Recife Você ainda encontra, como também na minha cidade Você encontra ainda esgoto a céu aberto você encontra políticas de uso do solo Favorecendo exclusivamente Ou favorecendo descaradamente Grupos de especulação imobiliária Eu vou falar sobre vento Mas eu prometo que não vou falar que eu vou estocar vento <risos> Em Goiânia existem bolsões de calor Então entre julho e novembro nós temos a temperatura oscilando entre 42 e 44 graus Com 16% é, por cento de umidade A coisa fica mais grave no mês de setembro e no mês de outubro É um clima de deserto E algumas regiões da minha cidade, bolsões de calor E o vento que eu pude experimentar pela graça de Deus aqui em Recife Ele é bloqueado por grandes empreendimentos Então o mapa dos ventos O mapa das correntes de ar Que, que aliviam, aliviam a pressão Aliviam essa, essa temperatura Que geram um certo conforto São barrados por grandes empreendimentos O uso do solo em alguns lugares Não se respeita de forma alguma a, a rua onde eu moro é uma rua com grande declive, não é isso? Então os meus vizinhos da parte de cima onde eu moro encimentaram todo o quintal Então a água da chuva vai para a rua O vizinho da, da ponta, lá no final da rua Quando chove, e agora começam as chuvas Ele não entra na sua casa, porque abre Uma erosão pela força das águas O meu vizinho me disse o seguinte Culpa da prefeitura Falei, é, porque não te fiscalizou o seu quintal está todo encimentado e precisamos deixar 30% a 35% segundo o código de postura do meu município de área permeável se todos nós fizéssemos isso com certeza o dano lá embaixo seria menor em Goiânia tem uma igreja muito bonita ela deve ter uns seis andares Espelhos azuis Sabe aquele espelho azul bonito? Bate o sol Às duas horas da tarde A casa em frente não tem janela Porque o cidadão não aguentava mais o reflexo Da luz do espelho que refletia na casa dele muito bonito, de longe você vê não há respeito pela convivência humana e nem o uso do solo no texto de Romanos nós assistimos que ela está esperançosa que esse litígio acabe e no texto de Apocalipse capítulo 22 e eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 22 capítulo nós lemos o arquétipo, ou a arquitetura, ou o modelo da cidade que João viu e nos relatou no livro de Apocalipse. Ele diz, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, Apocalipse capítulo 22, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. Nós temos a presença de elementos da cidade e temos a presença de elementos do jardim. Essa, essa é a reconciliação final. Entre este momento final da reconciliação estamos nós aqui. E o ano de 2016 é o ano que todos os municípios vão eleger os seus vereadores e prefeitos. Os conselhos de pastores, a liderança eclesiástica, gente que influencia e dá opinião, precisa começar a intervir positivamente em relação a essas questões o quanto antes. Porque a nossa situação, a presente situação, segundo as Escrituras, é que nós estamos em litígio com a Criação. Temos o Pai como conciliador desse litígio, mas pelo visto nós estamos em desobediência ou não estamos cumprindo o nosso papel neste acordo o texto de Gênesis 2,15 declara que nós fomos colocados no jardim para cuidar do jardim é responsabilidade da humanidade cuidar do jardim nós precisamos estar atentos a esta relação o quanto antes porque toda a igreja todo o povo de Deus vai prestar contas daquilo que Deus colocou sobre nossa tutela precisamos urgentemente elaborar projetos que facilitem a reabilitação ou a rea reconciliação entre nós e a criação porque desde o pecado desde a entrada do pecado nós Estamos em litígio com a criação Não ela conosco Em momentos ela pediu a Deus Que nos amaldiçoasse Mas Deus está estabelecendo um, um retorno Uma reconciliação com a terra Nós precisamos começar a pensar sobre esse assunto Precisamos discutir sobre essas questões Precisamos aprofundar mais em questões Em políticas públicas que cuidem, cuidem da obra e da criação Não podemos mais sentirmos que estamos isentos E aqui, é possível que diante da escatologia que você crê Ou naquela que você elaborou como sua Você esteja pensando aí na sua cabeça Mas tudo vai virar cinza E talvez a, a, a ideia do pré-milenismo tenha feito tanto mal a essa nossa mente, porque as coisas serão todas destruídas, então por que cuidar? Não pense dessa forma. Não pense dessa forma. Isso aqui tem dono, e o dono dele é bravo. O planeta tem um dono: é Deus e ele vai pedir contas daquilo que é dele isso aqui não é nosso isso é dele Salmos 24 repetido por Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 do Senhor é a terra e tudo que aqui tem precisamos como igreja Estarmos atentos a esta informação. Vamos devolver o que para o dono? Quais as condições que vamos apresentar? Foi dado como um presente para nós, emprestado como um presente. Como vamos lidar com isso daqui em diante? Em nome do Senhor Jesus, comece a pensar nisso, comece a pensar nisso, comece a criar pequenos grupos de discussões a respeito do tema, procure os conselhos de sua cidade, elabore propostas, apresente recursos, Chame o ministério público Dê ideias Vamos Reconciliar Porque Vamos prestar conta de tudo que Temos recebido do Senhor Amém? Glória a Deus Queria orar Deus nós queremos agradecer o Senhor Pela santa oportunidade de estarmos aqui Valeu, Senhor Jesus, valeu mesmo. Esse é o relato bíblico da nossa relação com o solo e a nossa relação com o Senhor e o solo. Obrigado. Há muito mais coisa para ser explorada aqui. Mas o que eu quero te pedir nessa noite, aqui agora, nesse ambiente, nessa conferência, é que o Senhor levante... É a tua mão de misericórdia e estenda para nós que pelo visto a gente não entendeu aquilo que o Senhor tinha para nós e chegamos ao tempo de hoje cometendo tanta violência contra a terra com tanta violência contra a criação que só nos resta te pedir misericórdia eu agradeço ao Senhor pelos homens e mulheres que o Senhor tem levantado na igreja, que são apaixonados pelo tema, que são envolvidos com o tema, elaboram ideias, estão abraçando essa ideia, estão gritando como profetas à igreja de que nós precisamos urgentemente dar atenção à criação porque o Senhor nos deu. Tudo isso é para ser desfrutado, o Senhor nos deu para isso, mas nem todo mundo tem acesso. Quero te pedir perdão, pelo silêncio, pela omissão, pelo descuidado, nos perdoa, por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus os abençoe.